Amigos de Crítico Nacional, bom dia. Começamos agora uma edição extraordinária do Jornal Crítico Nacional, destinada a receber um convidado um especial que vai conversar conosco, que é o chanceler Ernesto Araújo. Então eu já quero aproveitar aqui e trazer a tela. Bom, senhor bom. Ernesto Araújo, bom dia. Muito obrigado por nos receber. Muito bom dia, Paulo. Uma grande alegria estar com você aqui. Satisfação é nossa. Agradecer aí pela, pelo senhor ter tirado algum tempo para poder conversar conosco sei que será com alguns minutos, em função dos seus compromissos, mas é uma satisfação nossa recebê-lo aqui. Ministro, gostaria de começar inicialmente, falando do do senhor, de um artigo recente que o senhor publicou num, num blog, né, uma publicação regular que o senhor, particular que o senhor tem, que é o Meta Política, falando do comunavírus, ou seja, o, o, a epidemia que existe, que está aí, infelizmente, mas o, o, o seu desenho, a narrativa geopolítica em torno dela, e, e também a, a ideológica. O senhor, inclusive, faz nesse artigo uma, uma, uma crítica muito enfática a um teórico, um dos teóricos mais importantes da atualidade em relação ao. ao, ao, ao um dos teóricos marxistas mais importantes da atualidade, que é o Slavov Zizek. Eu gostaria que o senhor, ah, os porta-vozes globalistas eles criticaram enormemente o seu artigo, como era de se esperar, sinal de que tem muito mérito. Eu gostaria que o senhor pudesse discorrer um pouco a respeito, de, de, um pouco a ideia central presente lá, por favor, né? Claro, claro. Não, isso é muito importante, porque uma das coisas que eu tento fazer muito é estudar os teóricos marxistas, né, os principais teóricos de esquerda, isso já há alguns anos, então o que acontece é que muita gente não estuda, né, então muita gente tem a impressão de que em 1989 caiu o Muro de Berlim, em 1991 acabou a União Soviética, e acabou. Né? Então, não precisa mais ler eh, os teóricos marxistas, as pessoas só até, nem sabem que eles existem e, e os ignoram. E o que acontece é que eh, essas pessoas e tem teóricos que são da maior capacidade intelectual, entre eles os Lavois e Zé continuam escrevendo, desde 1991 estão escrevendo, né? eh, procurando aí novos caminhos para o eh, o comunismo, eh, para né, as ideias deles, para implementação do comunismo. É, chamando de diferentes é, maneiras. Tem um, é, uma coleção de livros muito interessante, acho que são três, chama The Idea of Communism. É, é uma coleção de ensaios de dezenas de é, teóricos marxistas, entre eles o Zé, que é um dos organizadores, inclusive, acho que saiu mais ou menos em 2009, 2010. Então, tem assim, acho que uns 40, alguns são muito bons do ponto de vista de profundidade intelectual, claro que eu não concordo com os objetivos deles, mas as coisas estão aí, e sobretudo a partir, do, acho que mais ou menos do ano 2000, a ideia de que precisavam encontrar novos, novos caminhos para essa, essa utopia, para eles, para nós é uma, é uma distopia, Eu acho que para todo o gênero humano é uma é uma distopia, né? É, mas, é, então, não adianta achar que acabou, se não acabou, né? É, é muito bom a gente, assim, escolher o mundo ideal, onde, ah, não existe mais marxismo e tal, mas existe. É, e, e, enfim, isso até com a corrente anterior aí, que a gente chama de marxismo cultural, que vem de bem antes, pode dizer que vem até dos anos 30, mas, sobretudo, dos anos 60, mas, especialmente, a partir dos anos 2000, há uma clara tentativa de achar novos caminhos, quer dizer, desistir, da, é, abandonar, a ideia da, da, do marxismo, enfim, a implantação do comunismo pelo socialismo, ou seja, pela propriedade coletiva dos meios de produção, e encontrar novas maneiras. Isso é claro, isso está em inclusive, muitos teóricos latino-americanos, e também a, a dimensão latino-americana desse pensamento marxista é fundamental para entender a nossa região aqui, para entender Venezuela, para entender o Foro de São Paulo, né? teóricos aí como Ernesto Laclau, que é um argentino, como, é, é, como Boaventura Souza Santos, né? brasileiro, é importante né, lê-los para entender. E tudo isso converge para uma coisa, que é o programa, olha, não é mais pela uh, propriedade coletiva dos meios de produção, que é o socialismo que a gente aprendia uh, né, na escola, que era a teoria uh, socialista. É, é de outras maneiras. Então, eles começam a falar, olha, criar novas, uh, novos caminhos aí, uh, falam muito da coisas relativas à ideologia de gênero, mobilização de criação né, de, de, de, de novas, novos sujeitos revolucionários. Né? Isso é que, que se trata muito. Bem, é, e, é, isso é um pouco ignorado, embora esteja lá. Agora, esse, tem esse livro do Zizek, que ele publicou agora, é um livreiro, são artigos que ele tem escrito aí desde o começo da pandemia, é, meio que entrega o jogo. É por isso que eu achei interessante e fiquei é, muito empenhado em, em analisá-lo. É, porque é, ele vai direto... Olha, a gente está... Um pouco, acho que é o que está é o raciocínio, né? Sim, é, tá, estamos procurando novos caminhos para o comunismo, não, não é mais a, a revolução tradicional aí, não é... Enfim, estamos tentando aí também... É, é, tentar uma coisa da... Diferentes ideologias aí de gênero, esse tipo de coisa, Não, mas agora tem o vírus. Agora tem o vírus. É, então, a oportunidade gerada é, pela pandemia para a implementação de uma espécie de comunismo, que né? ele disse que é uma nova espécie de comunismo, mas é a mesma. É, isso aqui é me chamou a atenção, porque é algo que eu, né, algumas pessoas já estavam falando, então olha só o, uh, né, o clima que gera de renúncia a liberdades fundamentais, o clima de renúncia à soberania nacional, que um pouco está dentro aí da, da psique coletiva da resposta à pandemia, isso já era uma coisa meio... parecia meio estranha, né? Então a gente está sempre falando de, digamos, da dimensão essa, psicológica, não da dimensão de saúde técnica de combate a uma epidemia, né? está falando da dimensão ideológica. E isso é que o Zizek fala, Olha, tem o vírus e tem um vírus ideológico, que... É, que todo o resultado da pandemia vai permitir a, é, é, a chegada e a contaminação de toda a humanidade por esse vírus ideológico que é o comunismo. Né? E, e aí ele vai é, descrevendo de maneira muito clara o que ele entende por isso, é basicamente o fim da autoridade nacional e a submissão dos países a organismos internacionais. Né? Ele diz lá muito claramente, oh, vocês querem entender o que é o, esse novo comunismo que eu tenho em mente? Leiam uh, as recomendações da OMS, ele diz isso de maneira muito clara. É, e, enfim, então, a erosão das liberdades, né? ele diz ah, o, visivelmente, assim, coloca como a visão dele de futuro é, ideal da humanidade, é, é uma cidade quarentenada, com todo mundo trancado dentro de casa, com todas as lojas é, fechadas ou vazias, ninguém na rua, ele fala, ah, uma pessoa de máscara aqui, uma pessoa de máscara ali, nossa, que maravilha. Né? É, então, aquilo que para nós é uma... Né, para pessoas racionais, normal, enfim, é, uma, é uma circunstância que a gente espera que acabe, né, é, logo, para eles, não, isso é o futuro. Né? É, então, fim, digamos, do Estado-nação, autoridade supranacional, é, fim das liberdades individuais, né, todo mundo, cada um trancado, trancado no seu cubículo, e... É, e uma coisa muito assim, é, central, é, assim, ó, o próprio espírito humano é um vírus é, que tem que acabar, basicamente isso. Não, não com essas palavras, né, não estou citando textualmente aqui. Mas, olha, o espírito humano é um vírus, é uma doença. É, e, e a própria linguagem humana tem que estar sujeita a, a regras. Então, é, isso é muito profundo, porque... Uma coisa é o controle eh, social do corpo das pessoas, né? É, né? Onde que você pode ir, onde que você não pode ir, você tem que usar máscara, você não tem que usar máscara. Uh, outra coisa já mais profunda é o controle do espírito através do controle da linguagem. Né? E eu, pessoalmente, tenho falado, já vinha vendo isso, porque é algo que eu vejo, acho que outras pessoas viram antes de mim, enfim, não, de forma nenhuma, foi o primeiro. Mas eu procuro chamar atenção para isso, que eu acho que o grande inimigo, como eu coloco lá no artigo, o grande inimigo eh, do comunismo, que ele quer destruir, não é o capitalismo, é o espírito humano, né? que é ali o centro de tudo que há de bom a, na nossa vida, enfim, dos nossos desafios também, né? Uh, e, e como é que você destrói o espírito? Pelo controle da linguagem. O espírito, ele, se, ele vive na, na língua. Então, uh, isso, essa programação toda do politicamente correto, que né? cada vez mais já vinha restringindo o que você pode falar, o que você não pode falar... É, isso, de alguma maneira, nessa visão dele, se acelera é, com é, todo esse clima gerado é, pela pandemia. Dizer, parte do, dessa função, dessa contaminação pelo vírus ideológico que vai, segundo ele, construir o um novo comunismo é a destruição do espírito, é a destruição desse vírus é, que, segundo ele, é o, é o espírito humano através do controle é, da linguagem. Então, é, é uma visão horrível de uma sociedade de controle absoluto e o cara... Está colocando lá, né? abertamente. Né? Inclusive, acho que alguns é, teóricos marxistas nem concordaram com ele. É, é, talvez até com receio. assim, vale, olha, O cara está mostrando qual é o jogo. né? Não deveria estar. Tá. É, então, o Zizek que prestou um serviço é, mostrando qual é a ideia. Né? Qual é a ideia. E é, eu procurei chamar, chamar atenção para isso. É, então, é, eu acho que... É, em alguns... É, cantos aí, eu acho que foi criticado, sempre é bom ser criticado, né, porque a gente tá fazendo as pessoas pensarem, né, é, mas é, porque não entenderam o que que é que o Zizek fala e o que é a minha crítica do Zizek, que no fundo é chamar atenção para é, o que parece ser uma uma programação aí de de ação. Eu também não disse que, ah, que eu, eu te falei que existe um que o, que o vírus é um complô comunista, não é. Isso é uma, né, uma maneira de não entender eu tô falando da, da filosofia estou né? falando dessa filosofia, não estou dizendo que haja um complô, nem estou dizendo que o, o, o vírus, o coronavírus, seja parte desse complô, absolutamente não, porque não é o que ele disse, e o que eu estou comentando é, é o que ele disse, né? outra coisa, mas, uh, então, é, é, por um lado, é assustador, mas é isso que existe, e é contra isso que a gente tem que se insurgir, né? não adianta ignorar, dizer assim, olha, ah, não existe, está ali, e... É, e é um autor influente, e, e é um autor que eu acho que expressa uma uma certa é, mentalidade, né? Então, eu também não digo que exista, né não existe, eu acho, espero que não, né? Um comitê central de pessoas que estão ali planejando, ah, como é que nós vamos fazer o comunismo a partir da pandemia, né? Mas existem, as coisas estão no ar do tempo, e já vêm, em grande parte, sendo preparadas ah, ao longo de, pelo menos, de anos, né? É, esse processo de reconstrução da do marxismo, né, então agora a gente tem esse marxismo sanitário aí que o que o Zizek está tá colocando que não tem nada a ver, de novo, assim, não estou criticando as medidas, cada país faz as medidas que quer, de quarentena, não quarentena não é isso, né, é, não é isso é, e se me permite me estender um pouquinho é, sim, por favor também, com é, algo que eu acho que é muito e tem a ver com a questão da linguagem seja, é, um pouco a reação das pessoas de algumas pessoas é, ao que eu escrevi, é essa questão de, ah, está dizendo que tem complô, é, isso é uma perda, é uma coisa muito importante e, e muito grave, é a perda da capacidade metafórica é, na linguagem humana das pessoas. No mundo todo, esse é um fenômeno dessas últimas décadas. Né? As pessoas não conseguem mais pensar através da metáfora. Né? Quando você fala, a pessoa só vê o concreto. Né? Então, se eu estou é, atribuindo ao Zizek uma metáfora que ele usa, né? do vírus, né? o, é, o vírus ideológico, é. as pessoas acham que eu estou falando do vírus, do coronavírus 19, lá do, do seu número, do, né? é, não é, não é, é mas isso é, é esse reflexo, né? é, então, essa destruição da linguagem para destruir o espírito é algo que é, esse marxismo cultural já vinha é, operando, né? e eu acho que isso está ficando claro agora, como muitas coisas estão ficando claras com é, a pandemia e tudo que está gerando é, no mundo. Então, é, é, acho que são, tem, há dois grandes problemas é, cognitivos hoje em dia um é esse a perda da capacidade metafórica o pensamento humano precisa da metáfora você pode dizer que toda palavra no fundo é uma metáfora porque para você qualquer conceito é uma metáfora porque você não está você fala de liberdade, por exemplo o que é isso? toda abstração, ela, de certa forma envolve uma dimensão metafórica é impossível o pensamento humano sem metáfora. Então, eles querem que, às vezes, fique um pensamento totalmente raso, totalmente horizontal. Outra coisa é o seguinte, outro problema grave cognitivo que eu tento combater, digamos, que é, é confundir juízo de fato com juízo de valor. É, hoje em dia, é uma coisa que o Machado de Assis, tem uma crônica que eu estava me lembrando outro dia que eu li, não sei onde vocês encontrar, mas é, Machado de Assis diz assim, são dois homens, dois sujeitos caminhando na rua e um deles falou assim, ah, aquela casa é amarela. E aí o outro falou assim, ah, mas você gosta de amarelo? Que estranho. Falo, não, falando que a casa é amarela. Falo, não nossa, que mau gosto, gostar de casa amarela. eu estou dizendo que a casa é amarela, não estou dizendo que eu gosto da casa amarela. É, é, mas isso é difícil hoje em dia. Né? Então, você é, é, está se perdendo. Vamos, vamos dizer, Machado de Assis, anos, mais de 100 anos atrás, já... já, já mais, tá, né? De uma maneira, né? iniciava isso. Isso é muito grave, porque você perde a capacidade de, de, de dialogar, é, né, de ter um debate inteligente em qualquer área, quando você não consegue distinguir juízo de fato de juízo de valor. Isso é muito é, presente hoje na, na nossa imprensa. Nossa imprensa hoje só conhece dois verbos: atacar e defender. Né? É, a grande imprensa, né, a grande mídia. Né? Ou você está atacando ou você está defendendo. Então, né, outro dia, né, às vezes eu falo de... Né, citei, né, por exemplo, Lacan, até fiz uma, que, verdade, uma citação do Lacan que eu tinha visto em um outro livro do Zizek, né, é, numa palestra que eu dei, e, e que eu citei até, de, até com, com interesse, eu pensei, ah, Ernesto Araújo ataca Lacan, eu não ataquei Lacan, né? Mas é, é, só tem dois verbos, atacar e defender. Né. É, é difícil você é, ter uma, uma discussão inteligente quando só existem dois verbos, né, quando só existem dois, dois conceitos. Bem, falei muito, não, está ótimo, muito bom. Até porque não esse artigo eu, eu, eu vi também, claro, eu vi a, a, a repercussão que ele teve, a grande parte da repercussão baseada nisso que o senhor diz, diz, é, da, da dificuldade da distinção de valores de fato. Né? Todos eles, todas as críticas vieram no sentido de, de, primeiro, de não entender a metáfora presente, até, até, aliás, a metáfora usada pelo próprio autor original que o senhor criticou o Sisec, na verdade, né? Nós mencionou um autor que eu acho muito importante que é Ernesto Laclau. Ele foi, ele fez uma, ele fez uma, uma, uma de uma maneira uma, uma guinada de 180 graus no marxismo, ao dizer que na verdade que é a que é a, a, a ideia revolucionária que vai criar a classe revolucionária, né? Isso, é isso. o contrário do, do do marxismo clássico. E não e isso é claro é um, é um pouco de um desdobramento da escola de Frankfurt, né? De que foi uma ideia que foi sendo germinada a partir da escola de Frankfurt. E depois da Segunda Guerra nós vimos aí o de maneira mais explícita, aí essa essa convergência de interesses globalistas ou dos globalistas modernos, vamos chamar assim, do com a com o movimento comunista. O senhor observa agora na na no imaginário criado em função da situação da epidemia, essa convergência parece estar cada vez mais explícita, né? Inclusive a partir das falas como o Szeck, por exemplo, ao dizer é. que o novo novo soviético supremo internacional é a OMS. É algo nesse sentido. Ou seja, é, é, eles estão entregando realmente o jogo ao dizer nós queremos construir uma sociedade autoritária, aquele, não, eles não dizem que é autoritária, obviamente, mas uma, uma, uma sociedade autoritária, com indivíduos atomizados, com toda e qualquer tradição de valor ético, moral, de base judaico cristã baseada numa ideia de uma arquitetura de destruição, que é aquela, essa imagem que, para nós, é depressiva. Né? Estamos vendo as grandes cidades, as cidades de, de, das... De todos os estabelecimentos comerciais fechados, cidades abandonadas, pessoas andando de máscaras na rua coisas do gênero. Então, uma imagem até mesmo distópica, onde ele vê nisso até o valor estético, inclusive. Né? Então, eu queria dizer o seguinte, o acredita que, nessa situação de epidemia, as, as respostas que estão sendo estejadas, elas, elas evidenciam isso, que, aliás, o próprio professor Lauro Carvalho já diz, já há anos, não né? seja, essa convergência cada vez mais explícita do, dos globalistas, dos agentes globalistas modernos com o movimento comunista, tanto que a gente não vê. Uma voz de esquerda, por exemplo, é, é, é criticando as medidas de licenciamento de, de, de liberdades e outras sendo tomadas aqui no Brasil e no resto do mundo é, sob o pretexto de combater a epidemia. Né? Parece que fica mais evidente agora nessa situação colocada. Ou seja, o vírus, do que o Zizek fala, está realmente presente. É impossível não ver né, esse aspecto. Né? Claro, claro. É, eu acho que, por um lado, sim, está ficando muito mais claro isso está sendo uma coisa geral nessa pandemia. Muitas coisas estão ficando claras. Acho que essa pandemia ela é uma espécie de um reagente que foi jogado no sistema mundial aí e está mostrando aí é, onde estão as, as cores verdadeiras de determinados fenômenos, de determinadas é, correntes, né? Então, é, não, isso é muito claro. Que houve uma, está é, havendo uma tentativa de, de captura é, do todo esse fenômeno. Da, fenômeno, não, de toda a resposta e a pandemia por parte é, do projeto de esquerda, chamemos como chamemos. Né? É, então, é, a questão das liberdades individuais, né, das liberdades públicas, é, isso parece muito claro. Então, a gente, claro, não discute se é necessário ou não, a, não vou entrar nessa discussão, a, a quarentena, em que grau, ou em que tipo de, ou que tipo de nuance, ou se funciona em certos países, ou em outros, pode... Não, isso não me cabe discutir aqui, mas é, parece óbvio que quem quer menos liberdade para o ser humano, quem quer construir um projeto sem liberdade, fala, ó, ah, que beleza, chegou uma oportunidade maravilhosa aqui, porque, através do medo das pessoas, vamos construir uma sociedade sem liberdade. É, e o Zezé, foi falando, mostrou o jogo, mas esse jogo está por aí, me parece. Né? É, é uma oportunidade de, né, de relativizar de maneira brutal a é, a liberdade, né? em nome da, da saúde. É, isso que eu sempre tenho tentado dizer, eu acho que é, uma coisa, da essência do pensamento conservador, modestamente pertenço, é, é a capacidade de lidar com a contradição, porque toda a vida humana, toda a existência, está evada de contradições, né? é, e saber administrar essas contradições. Né? E do outro lado, a esquerda, todo o complexo ideológico da esquerda, é, é romper contradições, é sempre para um lado só. Né, então, é, isso está se manifestando agora. Né? É, eu acho que o lado conservador é o lado do bom senso, o lado é, esquerdista é o lado do, do radicalismo, isso, sempre. Né? Isso está se vendo agora. Que é o bom senso. Ah, vamos ver aqui como é que a gente lida com isso ao mesmo tempo. Oh, tem a economia, tem os empregos, né? Isso é a visão né? nossa, presidente Bolsonaro, isso é claramente, né? Saúde das pessoas, obviamente, é né, grande prioridade. Ao mesmo tempo, temos uma economia, temos pessoas que estão arriscadas de morrer de fome, né, de ter seu sustento destruído. Então, isso está acontecendo no Brasil, em outros países, por tudo que está acontecendo. Então, vamos, como é que a gente lida com essa contradição? É sempre achar um equilíbrio mais ou menos precário. Por isso que a gente tem pensamento, por isso que a gente né, tem sentimento, é, encontrar equilíbrios diferentes, em momentos diferentes, é, isso aqui é o, é o pensamento humano, isso aqui é o caminho do, do espírito humano. Do outro lado, você tem assim, não, só uma coisa. Né? Então, no caso, assim, não, só a saúde, que não estão preocupados com saúde, estão preocupados em usar isso. Né? É, então, é mais também uma coisa que eu falo, sequestrar e perverter, quer dizer, pegar uma, uma agenda nobre, né, necessária, no caso, saúde, e, e perverter para os seus, é, é, para os seus objetivos. Né? É, então, isso a gente está tá vendo. Então, claro, todo mundo que queria... É um mundo com menos liberdade, um mundo com controle social é, de cima, é, o fim do Estado-nação, isso é, uma, é um programa realmente claríssimo, Eu acho que é a grande convergência de, de, certas, de certas programações aí chamadas capitalistas, que não são, capitalismo é parte do horizonte da liberdade, mas sim do aproveitamento do, do, do capitalismo é, e ao mesmo tempo do socialismo é, é acabar, e do comunismo. É acabar com o, Estado-nação. Né? Então, é óbvio que essas correntes viram essa, essa oportunidade. Né? E também não é por acaso que, de repente, está se usando isso para dizer, olha, os países individuais não têm capacidade de, de lidar, com, é, lidar com essa situação, precisa de um governo global. Isso é, isso é, uma, é um mantra, né? Ah, é, se cria... Ah, esse tema é global, exige uma solução global. O que é uma solução global? É você ter burocratas internacionais, sabe-se lá, respondendo aqui a que agenda, que é, impondo soluções a, aos países. Então, é, isso tudo está tá se acelerando. Por outro lado, está sendo bom. Está sendo bom. Muitas pessoas estão acordando para coisas que a gente falava e que as pessoas não é, achavam que fosse é, verdade. Né? Então, é, aqui, voltando. Né? Vamos ver a Casa Amarela. e a... é, Não estou dizendo que a OMS seja uma coisa ruim, seja né? não quero demonizar de forma nenhuma a OMS ou qualquer organismo internacional. falando da maneira como funciona é aproveitar, né, então a gente vem falando, globalismo, tá, globalismo como é que os organismos internacionais, um dos aspectos do globalismo, não é o, como é que os organismos internacionais são usados para é, corroer ah, as soberanias, que são a, a morada, eu acho da liberdade humana, soberanias nacionais, é, como é que isso era feito, a gente fala, ah, isso existe mas ah, não, pode ficar é tá? Agora você tem um autor né marxista ali dizendo, olha quer entender o comunismo? Olha aqui as resoluções da OMS, né é, o mundo tem que ser feito assim, tem que ser feito a partir de... Ele fala assim, o OMS ainda é pouco. Né? No fundo, claramente o que ele quer é um governão mundial lá, porque, é, impondo tudo. É, isso está tá vindo à luz. Mas é claro que existe aquela resistência cognitiva, né? de, não, de não ler, de não, de não estudar. Mas acho que muitas pessoas que estavam ali sem acreditar estão começando a acordar. Muitos países estão, estão acordando para isso. Né? mas ainda existe, o reflexo politicamente correto, ele é muito, ele é muito forte, né, que é o que as pessoas aprenderam, estão aprendendo há anos, né, desde o jardim da infância as pessoas aprendem a ter os reflexos politicamente corretos. Então, estão vendo essa situação agora, e tem visto assim, às as vezes, certas pessoas aí, falar, ah, não pode ter xenofobia, não é o tema aqui, ninguém está falando de xenofobia, não, tá, não é um tema de xenofobia aqui, né, é, o tema é a erosão de liberdades, né, é, que está tá acontecendo, isso é que é, é o que é preocupante e que tem que ser administrado junto com, sempre falando, né, junto com a questão da saúde. É, mas a, a incapacidade de ver qual é o desafio do momento, né, e pegar o desafio que está pronto, de pegar a ficha que está pronta, né? Mas, eu falei, eu acho que não tem uma mesa central, um comitê central, mas às vezes parece que tem, porque as pessoas imediatamente começam a ter o mesmo, o mesmo discurso. Ah, como é que, que, que a gente fala agora de, eh, ah, tem o Covid aí, pandemia, né? Eh, pessoas morrendo, né, lamentavelmente pela epidemia, mas tem pessoas eh, tendo a sua vida destruída pela questão econômica. Como é que a gente responde a isso? Então, fala de xenofobia. Mas ninguém está, né? ou seja, não, é, uma, é uma não solução, né? Traz a não solução para o problema. Não é um né? problema, mas não solução. Claro que xenofobia, ninguém está a favor de xenofobia aqui, né? Tô vendo que eu vendo o dizendo, né? dizendo que a casa é amarela, claro. é, mas é... Em outros momentos, ah, o problema de xenofobia, claro, isso tem, que ser, isso tem que ser evitado, tem que ser combatido, óbvio. Né? Mas não, não é o tema aqui. Né? Uh, eu vi também um debate assim, ah, o, ah, o clima continua sendo o um grande problema. Ninguém está falando de clima, ninguém está falando de clima, mudança climática. Né? Vamos. Né? Acorda, tem pessoas aí da. Né? nessa preocupação, que diz, ah, que bom também, a pandemia que está diminuindo a atividade econômica mundial, isso reduz as emissões, né? então você vê que essas coisas estão ligadas. Exato. Agora, ministro, é, indo um pouco na, na, na, na, para o tema da, digamos assim, das implicações políticas, geopolíticas e econômicas, inclusive, o que nós constatamos aí a, partir do, a partir do momento que a epidemia se instalou, tornou-se um fato real no mundo, e praticamente aqui no Ocidente, o que se verificou é que algumas medidas que se pretendiam tomar, elas encontraram uma grande barreira e dificuldade pelo fato de o Ocidente, no, ao, ao longo das últimas décadas, ter feito escolhas, que podem ser reavaliadas, obviamente, de praticamente transferir toda a sua base de produção industrial para a China. Ou seja, inclusive, a base de produção industrial, desde, até de produto industrializado de nível elementar, básico, como pode até, pode, pode até mesmo ser considerado commodities, como equipamentos, equipamentos de proteção individual de uso hospitalar e outros, e até mesmo coisas mais sofisticadas, como, por exemplo, respiradores e outros. E, um, e é um dado da realidade que hoje qualquer produto que você vai comprar no mercado, aqui no Ocidente, é produto industrializado, desde mais sofisticado, como um chip, até uma coisa que é uma commodity, uma máscara, por exemplo, é grande probabilidade que seja fabricada na China. Isso foi um processo construído ao longo das últimas décadas, obviamente, que merece uma discussão à parte, mas parece que a situação da epidemia evidenciou uma criação do, que essa situação cria uma dependência do Ocidente que tem que ser reavaliada. É, inclusive, alguns países, como o Japão, já, já anunciaram que estão tomando medidas explícitas no sentido de, de vir a, a, a, a adotar medidas né, institucionais, no caso do Japão, para é, é, incentivar que as empresas japonesas saiam da, da China e voltem a produzir, ou seja, a instalar a sua base de produção industrial no Japão ou em países é, que ofereçam, digamos, outras condições é, é, distintas daquela, daquela do regime chinês. O queria que o senhor avaliasse um pouco isso, ou seja, é, como que o senhor vê essa isso que ficou evidenciado agora na, na, no caso da epidemia? Acho que ficou mais caro para, cara. já era visível para muita gente, obviamente, mas é, ficou visível de modo mais amplo, né, para mais pessoas, é, diante de situações é, dramáticas até, problemas de equipamentos hospitalares, e até mesmo de medicamentos, né, ficou evidente a dependência do Ocidente com a, com a, com a, é, que ele transformou a China no, no seu parque de produção industrial, por circunstâncias outras que podemos até tratar aqui, se for o caso. Eu queria ver como o senhor avalia isso e se, essa, e se os, o Ocidente vai precisar rever essa, essas opções feitas, que têm a ver com várias razões geopolíticas, econômicas, né, de interesse capitalista imediato, que é legítimo, mas ao mesmo tempo, ele sem um norte, né, sem um parâmetro estratégico, ele acaba levando a situações como essa, né? isso que dá avaliasse um pouco esse, esse quadro que nós temos hoje, que no Ocidente como um todo, até o Brasil, nós somos afetados por isso também, obviamente. Ótimo. Sim, isso eu acho que é mais um dos elementos é, que estão sendo colocados, é, trazidos à tona, por causa da, da pandemia e uma situação para a qual as pessoas estão acordando. E o que eu falo aqui não é, evidentemente, nenhuma crítica à China. A China operou de maneira muito bem, de acordo com seus interesses, nesse tempo, atraindo investimentos e tornando é, a principal potência industrial é, do mundo. Né? É, então, óbvio que agiram de acordo com seus interesses, de maneira totalmente é, legítima, né? Mas é o, muitos países, sobretudo no Ocidente e, e países ligados ao Ocidente, como Japão, Coreia, estão acordando para é, o problema que isso causa, né? É, para eles, do ponto de vista dos seus interesses, né? E se perguntando, olha, será que todos esses 30 anos de globalização, é, o que, que eles criaram? Criaram um enfraquecimento é, muito grande do Ocidente na, na, no coração da, industrial da economia, né? com tudo que isso implica. Então, é, é mais um... Acho que o, né, toda a questão da pandemia ela está sendo um, um acelerador histórico. Ela está, coisas que iam levar mais tempo para serem percebidas e para serem é, tratadas. Então, vindo a luz muito mais rapidamente, né? acho que nesses últimos dois meses nós uh, uh, vivemos aí 20 anos, talvez, de, de debate de evolução e de uh, e de ver uh, a capacitação de pensamento em, em certa medida, né? uh, como no tema do Zizek, que a gente está falando antes, por exemplo, na, na questão ideológica. Mas nessa questão industrial uh, e aqui é interessante porque isso é algo que uh, eu também né, mais tempo já, estudo muito, é, procuro estudar muito política americana, economia americana, já vinha vindo, vendo desde alguns anos, antes até a da eleição do Trump, com a eleição do Trump, com o programa econômico dele, ficando muito claro que é, uma grande parte desse programa era reindustrializar o, é, os Estados Unidos, né é, retomar a capacidade produtiva lá, que eu acho que é algo que é necessário, para qualquer grande economia, ter uma capacidade industrial eh, forte. Eh, isso se era um debate que estava já começando antes, inclusive o Trump nos Estados Unidos, eh, no sentido da, da perda da capacidade tecnológica e de inovação também. Porque nos anos 90, quando começou né, toda a exportação da capacidade industrial, eh, no caso americana, para a China, sobretudo, eh, se dizia assim, olha, não tem problema... A, as coisas vão ser feitas fisicamente na China, mas as ideias vão ser geradas aqui nos Estados Unidos, as pessoas diziam, né? as coisas vão ser desenhadas, o design, a concepção. E cada vez menos é isso que acontecia. Né? Os Estados Unidos também perderam a capacidade tecnológica, perderam a capacidade de inovação, porque a inovação é feita onde o produto é feito. E eu acho que isso se aplica a outros países também, cada um com a sua a sua realidade. Né? É, no caso do Brasil, nós perdemos muito da nossa base industrial, isso é óbvio, né? é, ao longo do, dos anos, em grande parte, por causa da competitividade chinesa e asiática em geral, de novo, não é uma crítica, o que aconteceu, né? é, também não sei se haveria, como poderia ser feito diferentemente, é, então não quero criticar essas políticas aí do, é, do passado, mas é, então, grande parte do nosso esforço hoje, da nossa política comercial e econômica, para a qual Aqui no Tamaraty eu procuramos contribuir, é, sobretudo através das negociações comerciais e do, da estratégia, digamos, de, de inserção internacional, sobre a qual converso muito com o ministro Paulo Guedes, sobretudo, é, o, uma grande parte do nosso esforço é, é recolocar o Brasil é, na, nas cadeias globais de produção, né? atrair investimento industrial, atrair investimentos da, da quarta Revolução Industrial para cá, inclusive né? é, recuperando investimentos que foram, né? capacidade industrial que foi é, perdida ao longo dos últimos 20 anos, é, sobretudo. É, isso já vinha, já é parte, já era parte do nosso programa, sobretudo através das negociações comerciais, a ideia de que, da qual estamos muito convencidos, você tendo acordos comerciais com as principais economias, você se reposiciona nas cadeias. E agora isso está se, tá se acelerando também. Né? É, países que estão é, né, vendo, olha, estava muito concentrado nosso investimento na China, precisamos desconcentrar. Né? É, em grande parte é trazer de volta. Né? Estados Unidos trazendo de volta produção para os Estados Unidos, Japão trazendo de volta para o Japão. Mas não só, é, vai haver. Estamos seguros disso, nossa, né? estamos vendo isso no, nas notícias, nas notícias. Vai haver é, uma redistribuição de investimentos também para outros países e não para esses países industriais é, centrais, é, por essa esse caminho de diversificação. Então, é, o Brasil já estava se posicionando para isso, agora nós precisamos nos posicionar ainda mais, ainda mais rapidamente para é, para isso, para ser parte dessa redistribuição, que eu acho que vai ser saudável e, como digo, não é algo contra a China, é algo de é, uma lógica de é, redistribuição da. Das cadeias. Exato, você falou importante, ou seja, é, os países, eu acho que essa iniciativa, de fato, até pela capacidade, musculatura, digamos assim, geopolítica, e econômica, essas iniciativas aí de uma revisão nas relações com o regime chinês, no que diz respeito à a, a, a, a, a produção industrial, é muito provável, quer dizer, quem tem mais condições de dar um start para isso é justamente um país como, como os Estados Unidos, em primeiro lugar, é claro, pela sua musculatura econômica, geopolítica e até, eventualmente, Japão, em alguns países europeus, enfim. Agora, como que o Brasil vai se inserir nisso? Já há alguma iniciativa formal, aquela claro que é essa iniciativa, ela envolve também o Ministério da Economia e outras áreas do governo. Mas já existe alguma, alguma coisa que possa vir a público, obviamente, é, desenhada no sentido de dizer... não, Agora, a, a, a política do governo Bolsonaro, é, na, no que diz respeito a, a relações estratégicas do, do, do, do Brasil com o resto do mundo, e também que inclui a China, obviamente, é de entrar no, nesse stream, digamos assim, de um possível redirecionamento de investimentos industriais, por exemplo, o Brasil oferecer algumas vantagens, digamos assim, alguns algumas, elementos de, de vantagem competitiva, para que, eventualmente, empresas que estejam na China, venham para, em vez de voltar para o Japão, ela pode vir para o Brasil, falando aqui de maneira assim, genérica, né? ou, eventualmente, empresas brasileiras que estejam, que têm, obviamente, empresa brasileira que esteja instalada na China. Existe já alguma iniciativa, alguma alguma ideia sendo elaborada para dizer ao é um empresário brasileiro que obviamente ele é livre para investir o que ele quiser, obviamente. E vai continuar assim, tem que ser assim. mas ele, ele olha, se a sua empresa está na China, se você trouxer de novo para o Brasil, vai ser oferecido tais e tais é, incentivos, digamos, para que para que volte a operar no Brasil, é, é, é, e não na China. Existe alguma coisa desenhada nesse sentido? Que eu entendo que é uma decisão que vai além do Itamaraty, obviamente que, na verdade, envolve o governo como um todo, né? que é uma decisão estratégica de, e de longo prazo, inclusive. né Mas existiria algo nesse sentido desenhado? Olha, em termos de incentivos, assim, é, não. Nesse, nesse momento, pelo menos, não. É, e agora, o que há é um, é um esforço, antes de mais nada, de digamos, de inteligência comercial, né de ver o que está acontecendo no mundo e ver quais são as, as oportunidades. Mas, no fundo, essa... E, não assim... Tão explicitamente, mas existe um programa em fundo. Tudo que a gente tem feito na, na área econômica desde o começo desse governo já vinha nesse sentido. Então, toda a agenda de reformas isso é fundamental para a de investimentos, né? Forma da Previdência que nós conseguimos, as outras que estão aí, que se tudo é certo, virão, né? No, no momento eh, que for, for possível, é, isso já deu um sinal extraordinário de eh, né? de mudança de rumo e já fez o mundo olhar para o Brasil de maneira muito, muito diferente. Quer dizer, a capacidade de ter. Uh, o controle fiscal, de ter os uma, né, uma, uh, números macroeconômicos uh, em ordem, isso é absolutamente uh, fundamental, e isso já vinha sendo feito. Uh, segundo, um uh, elemento importante, o OCDE. Né? Uh, o nosso empenho em entrar no CDE a nossa uh, articulação para que tivéssemos apoio de todos os países, principalmente do, dos Estados Unidos, que é o que estava faltando, para entrar no CDE Isso é também determinante, já era antes, agora ainda mais, porque na OCDE é que estão os padrões eh, internacionais da melhor qualidade em tudo, em movimentação financeira, em eh, né, regulamentação ambiental, inclusive, em, em todo tipo de né, padrões de regulamentação que eh, dão confiança ao investidor e que facilitam a interconexão de, eh, de investimentos. Bem, eh, e em terceiro lugar, os acordos comerciais. Né? Então, já fechamos um com a União Europeia, no ano passado, ainda não está em vigor porque ainda precisa terminar a revisão eh, legal, como vocês sabem, e jurídica, né? para depois ser assinado e submetido aos parlamentos, mas só a sinalização já foi de que, olha, o Brasil mudou, o Brasil é, né, fez pela primeira vez um grande acordo comercial, através do Mercosul, no caso, é, junto com o Mercosul, é, é, se reposicionando nessa, nessa estratégia. É, e um acordo também muito importante com o EFTA, que tem né, economias importantes também. É, além disso, as negociações estão em curso, com também três grandes economias, que são Canadá, Singapura e Coreia, e... É, no caso da Coreia, sobretudo, uma economia com grande capacidade industrial, o Canadá também. É, e é, a nossa programação hoje de uma parceria econômica com os Estados Unidos, que ainda não está totalmente desenhada, mas tá, né, o bloco está na rua. Né? É, tivemos uma reunião muito importante, tele-reunião há algumas semanas com o representante comercial americano, definimos que vamos em frente com isso, a partir da determinação dos presidentes, né, que ficou muito explícita lá na reunião do presidente Bolsonaro com o presidente Trump em Mar-a-Lago, em março, é, e isso abre um novo horizonte. Então, o Japão, o Japão tá, tem um interesse recíproco muito grande, partimos para alguma mecânica eh, de negociação comercial, a Índia é uma nova vertente que nós eh, abrimos e começamos a explorar a partir da visita também do presidente Bolsonaro eh, à Índia, agora em janeiro, outra grande economia, uma economia, um mercado fundamental e ainda fechado, no qual um acordo faria um diferencial gigantesco. Então, é, nós estamos desenhando aí é, uma centralidade do Brasil com as maiores economias é, do mundo. Né? Então, é, na Europeia, outros países europeus, Estados Unidos, Japão, Índia, né? continuamos, claro, com o nosso comércio com a, com a China, mas é, a nossa dimensão é, a partir do que a gente está falando aqui, é estar é, tá presente nesse mundo das grandes economias industriais que vão é, refazer a sua estratégia de de investimentos. Né? De modo que, assim, no, digamos, no varejo, não temos assim, essa programação de individualmente, para determinadas empresas, ter estímulos, isso não sei se teremos, enfim, no momento não, não existe especificamente para isso. Né? Mas acho que tudo que a gente está fazendo em termos de políticas nacionais, de reformas, em termos de OCDE e de acordos comerciais, isso é um. Né, recoloca realmente o. redesenha o mapa. E o Brasil, dessa vez, com uma atratividade muito, muito maior. É, além, claro, das características que nós já temos, né, o mercado interno, a, a infraestrutura que né, estamos é, é, reparando e, e incrementando, isso também é fundamental para é, esse reposicionamento. Então, é isso. Eu acho que é, essa oportunidade de uma redistribuição, de certa forma, de... É, redistribuição eu não quero usar porque parece coisa socialista, né? Mas de essa reconfiguração, que parece uma coisa, assim, é, hum. pensada, é, é uma reconfiguração, mais ou menos natural. É, isso, o Brasil já vinha se preparando e está se preparando cada vez mais para ser, é, se beneficiar disso. Exato. Preciso, é, depreendida da fala do senhor, até se uma pergunta que ia colocar, mas eu vou apenas, é, para poder enfatizar alguns aspectos, a... O Brasil estaria, de fato, privilegiando acordos bilaterais, ou seja, uma crítica nossa, da nossa parte aqui, como jornalistas, sempre fizemos, né, ao longo dos, aí do, dos anos recentes, que o chamado multilateralismo, que foi privilegiado, que foi, que foi uma opção privilegiada para os governos anteriores, coloca é, numa mesma, na mesa de negociações é, supostamente iguais, é, países com condições distintas, né, inclusive onde o ganho nem sempre é o melhor, ou seja, a, a, ao privilegiar acordos multilaterais, eles muitas vezes eles ensejam ou abrem a possibilidade para que questões que transcendem interesses de legítimos comerciais recíprocos é, é, sejam colocadas de lado ou transcendam aqueles interesses e você começa a partir daí a envolver agendas, né? Agendas muitas vezes sob o pretexto de governança e daí para adiante para um passo adiante, como o caso a história da União Europeia, ela ela, ela, ela, é muito, ela é muito significativa nesse sentido. Né? Uma iniciativa meritosa, obviamente, de, de incentivar é, trocas comerciais, principalmente após a Segunda Guerra, etc. É Num dado momento, após décadas, tornou-se, na prática, na visão que acho que de muitos autores compartilham, uma visão, na verdade, que tornou-se a construção de um Estado europeu para todos os efeitos, sem as características de um Estado que a gente defende que é democrático, em última instância. Mas, enfim, mas voltando no, que, no aspecto estritamente comercial, o Brasil está hoje efetivamente privilegiando a, a acordos bilaterais, ou seja, há a, a, a, a perspectiva de acordo... Existe a possibilidade de, de, de acordo bilateral comercial, no caso, especificamente, com os Estados Unidos e Japão, e de que maneira as relações com o Mercosul constituem-se aí um, um constrentes ou amarras nesse sentido? Né? É, como você se poderia discorrer um pouco a respeito? Né? Ótimo, ótimo. Não, certamente... Hoje, a dimensão mais dinâmica das negociações comerciais, e acho que não só por parte do Brasil, é a bilateral. É, o, o multilateralismo comercial, eu, aliás, um parênteses, porque outro dia eu até falei sobre isso no, no discurso que eu fiz na, na sessão do Conselho das Nações Unidas e o Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? É, para de usar a palavra multilateralismo, porque esse ismo geralmente denota uma ideologia, né? É, e eu acho que, de certa forma... É, não é isso é, é revelador porque você tem em todas as áreas né, instâncias multilaterais e você tem instâncias nacionais bilaterais e bilaterais né? é, então no caso comercial também é, então quando você fala de multilateralismo parece que você está fazendo uma opção de princípio né a pessoa, não, eu sou multilateralista então é assim não importa o que aconteça eu vou no multilateral né? geralmente o ismo é isso né você, quem é ista é porque não importa o que a realidade lhe diga ela fez uma opção é, um investimento pessoal, uma, um compromisso pessoal, que ela vai sempre em um determinado caminho. Isso é o ismo, né? É, e eu acho que isso não deve ser nem no comércio, na área comercial, nem em nenhuma outra. Né? É, e, então, é, para dar um exemplo, né, para falar especificamente do comércio. Né? É, quem diz que é multilateralista, quer dizer, então sempre a gente tem que privilegiar é, os fóruns multilaterais, no caso a, a OMC, a Organização Mundial de Comércio, não necessariamente, né? É, então, existe, a gente chama o sistema multilateral de comércio, OMC, e existem as negociações bilaterais que convivem há muito tempo, e hoje realmente a dinâmica para essas estratégias de inserção comercial estão muito mais no, no bilateral. Então, a gente tem que ir diante da realidade, quer dizer, qual é o problema de qualquer ideologia, né? ela é negar a realidade. Né? Então, a gente quer seguir a realidade e a... Né, os caminhos onde eles, onde eles aparecem. De modo que né, o, nessa esfera comercial não há por que ser multilateralista, né, também nem bilateralista, porque se, né, não é uma opção ideológica. Né? Se, se revelar, não. A partir de amanhã, não, de repente o MC é mais importante, vamos deixar de lado isso aqui? Claro, vamos. Né? Também não seremos bilateralistas nem multilateralistas. É interessante também um aspecto. O multilateral comercial, o MC, ele é bem diferente de outros multilaterais, aqueles do sistema Nações Unidas. Ele é mais eficiente. Ele é mais realista. Ele não é ista. Né? Ele é muito menos eivado de... De ideologia. E isso se expressa, por exemplo, no peso muito grande que os países membros têm eh, na OMC. Né? Eh, a OMC tem um excelente secretariado, inclusive uh, uma pessoa que admiro muito, que é o excepcional eh, diretor-geral da OMC, que é o embaixador Roberto Azevedo, eh, provavelmente o melhor diretor-geral que a, a OMC já teve, eh, que tem ajudado extremamente eh, os avanços que têm sido possíveis nos últimos anos, de, na sua gestão dentro da da OMC, mas, em grande parte, o, né, o, o drive, como se diz, negociador, é dos países membros, né? é, nos quais o Brasil tem, um, tem que jogar, tem que desempenhar um papel fundamental, está chamado, e nós queremos desempenhar esse papel. É, a OMC não acabou, ela, é, acho que ela tem que fazer coisas diferentes das negociações é, bilaterais. Ela pode ser um fórum, é um fórum fundamental de... É, de articulação, de criar o que a gente chama, né, um campo de jogo plano, né, e, e, e que permita negociações frutíferas, mas acho que ela não pode fazer tudo, havia um certo momento, olha, todo o processo de liberalização comercial mundial vai ser na OMC, isso já não se, não se fala tanto, praticamente não se fala, mas ela continua sendo uma peça nisso, então, aqui a gente volta na, naquele tema que eu falei antes do, da visão conservadora e da visão esquerdista de mundo, né? Conservadorismo é conviver com coisas diferentes. Então, a gente convive com o multilateral e o bilateral, eh, explora um de uma maneira, outro de outra. Né? A, a tendência do ismo né, é, é muito de esquerda. Não, é só um. Então, isso a gente vê, na, então, extrapolando agora para a esfera política aí do multilateral, sobretudo do sistema Nações Unidas, né? É, então, você fala assim, ah, o Brasil sempre foi um país multilateralista, o Brasil não pode ser multilateralista, nem bilateralista, nem nada, o Brasil tem que ser o Brasil, né, e perseguir seus interesses, defender seus interesses da maneira correta em cada momento, porque também as coisas mudam, né, Já parece assim que, ah, em 1500 a gente fez uma opção por ser multilateralista, então tudo no, na nossa história a gente vai sempre tratar no, no multilateral, não, né, isso não existe, as coisas vão sendo, né? é, vão mudando, e o que você pode atingir em diferentes fóruns, vai, vai mudando. Então, é, esse, esse apego multilateral, talvez vezes diz que a gente, nosso governo, nós é, né, diminuímos nossa presença multilateral, não é nada disso, é que nós é, deixamos de colocar o, esse ismo no multilateralismo. Né? Deixamos de ver necessariamente que a melhor solução é sempre aquela que passa pela ONU, sempre aquela que passa pela OMS, ou o que quer que seja. Não, tem que analisar cada uma. Né? tem que analisar cada um. Isso também, voltando, a diferença entre a cosmovisão, digamos, conservadora e a esquerdista. Né? A esquerdista é sempre centralizadora, é sempre a solução única. Né? A nossa, eu me coloco aqui, né? na esfera conservadora, claro, é de, de, da diversidade. Né? Então, por que, que a gente tende a ser... Né? contra essas soluções centrais, porque as soluções diferenciadas são mais eficientes, né, a gente vê isso é, em todo tipo de exemplo. Então, por exemplo, no caso da saúde, voltando, né, do combate ao coronavírus, da né, pandemia, é, eu acho está claro, em certo discursos da OMS, MS. às vezes a OMS fala uma coisa, às vezes fala outra, né, não o OMS, mas o secretariado do OMS, mas em alguns, em alguns discursos e comunicados, eles deixam claro que, na opinião deles mesmo, é, tem que haver enfoque diferenciado nos diferentes países. não você não pode ter um enfoque é, mandatório. né E acho isso claro. né o, o, A resposta não pode ser a mesma em todos os países, de acordo com a sua realidade econômica. O Brasil tem né, dezenas de milhões de trabalhadores informais, outros países não têm trabalhadores informais, países é, desenvolvidos. né é, Só para dar um, um exemplo. Então, é, eu acho que né, a gente tem que ter esse enfoque, o enfoque conservador é um enfoque de baixo para cima, né? É uma realidade construída a partir da, desse diálogo permanente entre o pensamento, entre a ideia e, e a realidade. Né? É, então, em cada, em cada ponto, ah, aqui no comércio, tá, nesse momento, certos temas tratados no multilateral, certos temas no bilateral, é, não, vamos ver como é que está o mundo, então, tá, o momento é mais favorável a isso, favorável àquilo. Na saúde, vamos ver como é que o país pode se articular melhor de acordo com a sua... Né? O enfoque de esquerda, o enfoque globalista, evidentemente, é de cima para baixo. Isso aqui, pá! É, Exato. Né? Isso no caso, ministro, só para bater para termos, talvez, um apanhado dessa abordagem nova, quer dizer, nova abordagem que sido do governo brasileiro em relação a esses acordos. Isso significa abandonar, ou pelo menos não abandonar, não sei se eu tenho apropriado, mas abrir mão, é, no fundo é isso, eu acredito. Abrir mão, de fato, da ideia de governança internacional, talvez aí que reside o problema com esses organismos, ou seja, quando se fala em governança mundial para até mesmo nada da saúde, né, mas explicitamente eu tive alguns autores dizendo, não, é preciso estabelecer uma governança, até na própria OMS ela verbaliza isso, né? Uma, uma governança, ou usando o um palavreado ali um pouco mais sutil, mas dizendo outras palavras que é preciso ter uma governança mundial para a área de saúde pública ser determinada pela OMS. É, pela OMS. No caso do, dos organismos multilaterais, essa, não tem, essa ideia de governança seria aí, aí que reside o problema de, de, de, de ao, ao adotar esse, essas opções multilaterais com ismos, como o senhor mesmo é, é, destacou, é, é, é, seria aí que estaria residindo a dificuldade dos Estados-membros de, de tratar nesse ambiente da maneira que seja favorável aos ao seus a, a a cada estado levando em conta as suas particularidades etc então essa ausência de então seria o caso de deixar de lado a ideia de governança que tal que talvez o que parece pela pela fala do senhor senhor, poder prender é, é é o caso da é o caso da OMC ou seja deixa de lado um pouco da ideia de governança e tornar basicamente a OMC e ser a OMC o que ela é um espaço de articulação de iniciativas então, acho que seria, seria um pouco, diferentemente do que é o sistema das Nações Unidas e mesmo da União Europeia, onde há a, a intenção de governança ali, que governança é uma palavra um pouco sutil para dizer, Sim. na verdade, políticas de um Estado, de um Estado transnacional, né? na verdade. Né? Isso, isso. Não, isso é importantíssimo. Isso tem a ver com uma coisa que eu, eu falei outro dia, não me lembro aonde, é, que é, o, o problema do, da pandemia coronavírus, ele, é, claro, ele é um problema epidemiológico, mas ele não é só um problema epidemiológico, ele é um problema epistemológico também. Né? E tudo que a gente está vivendo no mundo é um problema, em grande parte, epistemológico. Né? É, é um problema de como você raciocina. E uma coisa que eu tenho procurado apontar há muito tempo, que eu vejo no, no mundo e, sobretudo, nessa, é, nos meios de pensamento aí que a gente chama de globalistas e que tem tanta presença na mídia, né, que basicamente, domina o discurso público, é, é o nominalismo, quer dizer, é você trabalhar com a palavra e esquecer a realidade que está por trás, esquecer que a palavra é um, é uma, um instrumento para você atuar e entender a, a realidade, né? Então, as pessoas se enamoram das palavras, então, ah, governança global, a ah, governança global, que maravilha, né? O que que isso significa, né? O que que isso significa em cada, em cada momento, né? É, Vamos ver como é que a gente se articula, como é que os países se articulam em coordenação, sem perder sua soberania, para enfrentar determinados problemas. Claro que certos problemas requerem mais coordenação, outros menos. Né? É, certos problemas é, são mais regionais, outros são realmente mundiais. É, né? Mas, é, enfim, tem que se ver em cada caso. Né? E, no entanto, a governança global virou um desses conceitos, assim, né, de o é, conceito mestre, né, ah, governança, governança global. E, e, e aí, a partir desse conceito, determinadas soluções são impostas que não são necessariamente é, as melhores ou tentam ser impostas. Então, é, eu acho que, é, claro, existem os problemas concretos, mas se a gente não tiver a capacidade, é, é, a honestidade intelectual de pensar é, concretamente, e pensar né, de acordo com a razão humana e não de acordo simplesmente com as palavras, a gente vai se perder. Isso é uma das coisas que eu acho que, tá, que esse tema agora da, da pandemia está chamando a atenção. Então, é muito isso, é, durante muitos anos, né? Bastava dizer, olha, esse tema é um tema global, então, requer soluções globais. Isso é um discurso que se repete, né? Que se repete desde né, o Secretariado das Nações Unidas até a, né, até a escola primária. As pessoas começam a, a dizer isso e, e nunca desenvolvem, fica naquele círculo, ah, problema global... É, é, é, e as pessoas esquecem da realidade que está tá por trás. Então, é, acho que hoje nós precisamos, claro, enfrentar o aspecto da saúde, o aspecto econômico, mas também esse aspecto epistemológico. Isso não é, não é banal, não é... Se você não, não tem a capacidade correta de, de pensamento, de, de dialogar e ao, ao, todo o tempo ajustar o, as suas ideias à realidade, é, você cai numa ideologia, você cai num... Né, numa, é, no nominalismo, você cai na, né, na, no mundo das palavras, e as palavras também não existem, não existem para isso. Né? Então, você tem lá o Zizek, que quer matar o espírito, controlando o discurso. Né? Mas também isso aqui não, não é o espírito humano, você simplesmente ignorar a realidade e ficar só na, no reino das palavras, porque as palavras soam, soam bem e porque elas são é, politicamente corretas. Não, perfeito. ministro voltar um tema, uma coisa muito específica agora, em relação ainda à China... É... Há, um há na, na, entre a, na esfera da opinião pública, digamos assim, é, ampla, aqui no Brasil, uma crítica muito grande à atuação do embaixador da, da China aqui no Brasil. Né? Na esfera da opinião pública, essa, essa, essa crítica se, se é, percebe -se todos os dias, inclusive, pela a, a, havendo interpretações, as quais nós, particularmente, doçamos, mas, óbvio, a posição do nosso jornal, de, de ter uma atuação que não está necessariamente em linha com, com, com aquela com que com que se quer é estabelecido digamos de Minas Gerais com a conduta de diplomatas de representação diplomática ou seja uma, uma certa desenvoltura numa na sua atuação política é, com agentes políticos outros inclusive aqui daqui do Brasil inclusive havendo uma havendo uma sugestão uma uma, uma uma sugestão que é feita ao governo por parte de, de, de pessoas da opinião pública brasileira de que, eventualmente, seria o caso, existe um termo, se eu não estiver enganado, pode me corrigir, por favor, é que seria o caso de é, é, definir como pessoa não grata e fazer uma solicitação à China, que isso faz parte do, do procedimento diplomático, né, para uma troca de, de embaixador. Eu não sei se seja é tão simples assim, reconheço que tem uma série de questões envolvidas, mas eu poderia dizer alguma coisa a respeito, que a crítica é muito grande da parte, como disse, da vinda da parte de, de informadores, de, de, de, de pessoas da opinião pública, né, em relação à atuação do embaixador. O que se existe hoje, do ponto de vista do Itamaraty, é né, claro, sei que existem certas questões protocolares e formais a se levaram em conta, mas em vista dessa opinião presente na, da, na, na opinião pública brasileira, o que o senhor poderia dizer a respeito? Ótimo. Bom, antes de mais nada, a gente observa que hoje, ao redor do mundo, há vários países onde tem havido, infelizmente, problemas aí entre os representantes diplomáticos chineses e os governos locais, dois exemplos que me ocorrem agora, na Suécia eh, e na França, onde os governos, eh, enfim, se queixaram aí de atuação de, de embaixadores. E isso é uma, uma referência importante. Eh, o, eu vou dizer simplesmente o seguinte, nós, as relações diplomáticas são regidas pela Convenção de Viena, né? Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. Eh, e lá tem vários dispositivos sobre como deve ser a atuação de, de embaixadores e, e das suas missões diplomáticas, né? E tem coisas muito importantes ali. Uma é não se imiscuir nos assuntos internos do país onde eles estão, e outra é respeitar a legislação local. Então, só é o que eu vou dizer. Ah, perfeito, entendo. Exato. Bom, é, voltando agora à questão ainda do de acordo, de o já antecipou, mas eu queria saber o que é possível trazer. Acordo Comercial Brasil-Estados Unidos. Existe algo que pode ser afirmado de maneira mais pontual, digamos, é, é, nesse sentido? Existe algo, de, algo no horizonte pode ser trazido? Olha, é, bom, na verdade, desde a da nossa visita do presidente Bolsonaro a, aos Estados Unidos né, em março do ano passado, de 2019, nós já colocamos lá a, a ideia de uma, uma parceria econômica com uh, os Estados Unidos, que já vem dando resultados uh, dentro desse conceito, que é um pouco lato, assim, que é um pouco amplo, uh, já uh, existem várias coisas que aconteceram, por exemplo, o apoio americano a, a nosso ingresso na no OCDE, que faz parte desse desse horizonte, né, que é uma coisa decisiva, sempre é bom voltar é, a isso. É, mas é, o que nós estamos fazendo hoje é desenhar como é que seria é, especificamente essa parceria em termos de, de instrumentos é, mais concretos. Alguns já estão em andamento, como falei, né, nessa área de, de facilitação de comércio, é, ou seja, né, de é, desburocratização um pouco do do comércio, digamos assim, que ajuda muito, mas então estamos desenhando. Nossos, nosso pessoal técnico tem conversado frequentemente com, com os americanos, com o departamento, com o escritório do representante comercial, que equivale mais ou menos ao Ministério do Comércio. Do lado de cá nós trabalhamos aí em conjunto entre Itamaraty, Economia e Agricultura, para definir como será essa, essa parceria e a gente espera que em pouco tempo, uma questão de, de meses aí, enfim, claro que a pandemia é, atrapalha um pouco, por outro lado a gente continua trabalhando, Temos é, termos logísticos, né, atrapalha um pouco nesse sentido, é, mas em, em muito breve nós tenho certeza teremos um, um desenho de como seria essa, é, essa parceria. O que é fundamental é, reiterar é que existe uma determinação política né, é, de mais alto nível, ou seja, dos dois presidentes, de rumar para isso, Falaram disso no ano passado, em março, agora reiteraram isso também em março de 2020, em Maralago, de maneira mais, mais explícita. Né? E lá se fala de um pacote comercial ainda esse ano, medidas que já possam entrar em, em vigor agora, e uma parceria econômica, que aí vai além do comércio, você fala de parceria econômica, você fala de toda a parte de regulamentação, toda a parte de de investimentos, de regulamentação de investimentos, inclusive, e isso com um sentido de futuro próximo, esperamos, certamente será próximo, mas com um grau de ambição muito grande e maior do que um pacote importante para esse ano. Então, estamos trabalhando, portanto, em coisas de curto prazo e numa, e numa visão que se concretizará, certamente, de, de médio prazo, médio prazo com, o, com os Estados Unidos e dentro dessa estratégia de, de que o Brasil seja um ator central ali no palco da, da reconfiguração da, dos investimentos mundiais, investimentos né, que venham gerando emprego, gerando tecnologia, gerando capacidade produtiva aqui. Então, isso é sempre muito importante, ver as relações não numa perspectiva estática, mas numa perspectiva dinâmica. Então, você vê, às vezes, só os números de comércio. Né? É, hoje, os números de comércio Brasil e Estados Unidos caíram um pouco, sobretudo, em termos é, relativos em relação a, a outros parceiros. Mas não quer dizer que é, sejam menos importantes. Ao contrário, né? isso indica que gera uma necessidade de você trabalhar de, de uma outra maneira. Também se fala muito assim, a ah, nossa economia não é, é, não é muito complementar com a economia americana, a gente compete em algumas coisas, mas o que que significa? Aí você vê o um negócio do, do nominalismo, de novo, né? ou, ou da superficialidade de, de pensamento e, da, e do problema epistemológico. né? Então, é, é um raciocínio muito muito precário. Você diz, olha, nossa economia é, não é complementar com a, a americana, então não devemos perseguir uma aproximação econômica comercial com eles, é, diferentemente de, de outros parceiros. E não é absolutamente assim, porque você tem que, então, trabalhar... É, de outra maneira, de uma maneira mais profunda, eu acho que essa o fato de não ser complementar significa o quê? Existem dezenas, centenas de grandes empresas americanas que investem no Brasil, algumas brasileiras que investem nos Estados Unidos, e que geram tecnologia, que geram inovação. Vamos aproveitar isso, vamos estimular para que haja mais isso. Né? É, para que é, esses investimentos capacitem o Brasil, capacitem o nosso setor industrial, sobretudo, agrícola também, porque não é, tudo hoje está conectado né? também essa, essa divisão assim, muito clara entre setor industrial e setor agrícola, não é, Enfim, o agronegócio ele inclui setores industriais, setores de serviços e, e vice-versa né? isso também está é, é importante se mencionar é, mas eu tenho certeza que a relação, uma relação profunda com os Estados Unidos será extraordinariamente benéfica para o Brasil em termos de geração de emprego, geração de tecnologia, geração de capacidade industrial, é isso que nós estamos é, perseguindo. Porque justamente não temos esse enfoque é, nominalista é, que, eu, que eu tanto critico, temos um enfoque é, de realidade. Qual é a realidade, como é que é a nossa economia, e, e, mas também não temos um enfoque estático, né, de olhar só para hoje, como é que está aqui. Não, olhar para amanhã, e sempre com essa visão de Brasil grande, né, que eu acho fundamental. Né. É, acho que a gente também se acomodou durante muitas décadas, é um papel... E, de um Brasil realmente sem capacidade de atuação, um país periférico, um Brasil que tinha que ter medo, de, no caso de uma relação com os Estados Unidos, porque, ah, olha só, né, vamos, é, vamos ser, ficar subordinados, de forma nenhuma, né? Nós, é, como nós temos uma visão de Brasil grande, é porque nós, por isso é que nós temos é, esse grau de ambição da nossa relação com os Estados Unidos, porque nós concebemos como uma relação de iguais. Né? É, claro, eles têm uma economia maior, uma capacidade muito muitos setores muito maior que a nossa, né? mas eh, temos peso suficiente, temos autoconfiança suficiente para nos colocar diante dos Estados Unidos, que são né, a maior potência do mundo em todos os sentidos, eh, como um igual e, e explorar isso né, em benefício deles, exatamente, em benefício nosso. né? Eh, então, eh, né, do nosso ponto de vista, estamos preocupados com o nosso interesse, obviamente. Né? Eh, e, eh, e, bom, e não desprezando, muito pelo contrário, valorizando a dimensão... É, dos nossos princípios, dos nossos ideais, né? é, da convergência que nós temos de princípios, ideais, valores, com os Estados Unidos. Isso não é irrelevante, e os avanços que nós estamos conseguindo é, são, em grande parte, por causa disso. Isso também é outro erro, né? é, epistemológico, acho mais uma vez, é, que é dizer, olha, isso aqui é só economia, só comércio, isso aqui é só esfera dos valores. É. Na realidade, essas coisas não estão separadas. É, você pode é, trabalhar de maneira... É, às vezes privilegiando uma coisa aqui, uma coisa ali, mas é, o, a convergência de valores hoje nós temos, de visões de mundo entre Brasil e Estados Unidos, está se traduzindo em, é, e vai se traduzir cada vez mais, em resultados concretos na economia. Né? E esses avanços, muitos deles não seriam possíveis se não houvesse essa, essa convergência de, de valores. Então, é, isso, esse, esse casamento dessas duas vertentes e essa ação conjunta, sempre em permanente convivência com a contradição, como eu falava antes, é fundamental. Perfeito. É, só um detalhe adicional. Em relação a... Tanto em relação aos Estados Unidos, como outros acordos bilaterais que o Brasil esteja buscando, em que medida, efetivamente, o Mercosul constitui-se um constrainte para isso, uma, uma, um, um, é que se diz constraint? um impedimento? Né? Uma, uma, em, que, em que medida o, a, o estatuto do Mercosul, digamos... Ele, ele, ele, ele cria dificuldades para essas iniciativas bilaterais do Brasil com outros países, eu vou emendar a pergunta também, o senhor vai falar um pouco como está, como está o Mercosul hoje, até em função das mudanças que houve na Argentina e algumas iniciativas que parecem... Enfim, o senhor acredita que o Mercosul ainda é uma... tal como está desenhado, ele é uma aposta que o governo deve continuar fazendo, ou as relações do Brasil com a América Latina, que óbvio, devem ser relações privilegiadas até, pelo nosso papel relevante aqui no, no subcontinente, em que medida eh, elas podem, poderiam se dar por meio de outros mecanismos que não essa... Esse que, no meu entender, pelo menos, posso estar errado, é, no meu entender, é, é, é uma herança de um, ainda de um ismo, no caso, de multilateralismo, presente aqui, no, no caso, representado aqui no Mercosul. Como é que o senhor poderia Isso. falar a minha respeito? Isso. Em grande parte, você tem razão. O Mercosul foi de certa forma uma herança de um, de um ismo. Eu trabalhei muito com o Mercosul, eu acreditava muito. O Mercosul continua acreditando é, como uma plataforma que pode ser muito eficiente para o Brasil. Né? É, o Mercosul, na sua criação, foi importante, ajudou muito o Brasil a consolidar um processo de reformas na época, o Brasil se colocar numa é, com atração de investimentos internacional. Depois, realmente, ele virou um ismo, virou um mercosulismo. Né? É, isso é que a gente é, precisa evitar. Esse mercosulismo ele né, tem características aí de parar praticamente de, de falar de comércio, parar de avançar na área comercial e se tornar uma espécie de caixa de ressonância ou de, é, de mecanismo de, de sustentação aí de regimes é, totalitários é, Isso ficou muito claro quando né, no governo um dos governos anteriores aí do PT é, no governo do PT foi suspenso o Paraguai para que pudesse entrar a Venezuela de Chaves, no Mercosul né? e foi realmente o, o claríssimo que, que se queria do Mercosul naquela época, era essa dimensão ideológica do Mercosul como uma, né, um, um mecanismo ali para apoiar, no caso, o Hugo Chaves. O Paraguai tinha um governo com uma outra tendência, um governo de, de, de, né, de... a partir do... depois do impeachment do, do Lugo, enfim, não vou entrar no detalhe, mas é, então se resolveu punir o, o Paraguai, por haver na ocasião destituído constitucionalmente um presidente de esquerda, e seus governos ali de esquerda de então do Mercosul não não podiam aceitar, e aproveitar para colocar a Venezuela dentro, porque o Paraguai era quem ainda não tinha permitido a entrada da, da Venezuela de Chaves. Né? Então, é, isso é, né, contaminou, contaminou certamente o Mercosul. É, isso é um grande é exemplo, mas como esse há, há vários, né é, nós tentamos... É, descontaminar, né, curar o Mercosul desse vírus ideológico que o tinha eh, contaminado. E acho que conseguimos ao longo do ano passado, graças em grande parte, a, de novo, a questão de convergência de valores e divisões entre o presidente Bolsonaro e o presidente Macron. Né. Conseguimos transformar de novo o Mercosul num bloco de livre comércio entre os países né, eh, e num bloco eficiente de negociação fora. porque depois de 20 anos concluímos a negociação com a União Europeia, né, que ao longo desse tempo todo era tocada em, em banho-maria, é, porque não havia vontade política realmente de, de concluir. É, então mostramos que o Mercosul podia funcionar, né? mas como eu falei, é sempre uma aposta. Quer dizer, nós é, temos os nossos objetivos, cada país tem os seus, e eu acho que o Mercosul só funcionará bem se ele for um espaço de convergência dos objetivos é, de todos os seus membros. Né? Então a Argentina deu sinais aí um pouco ambíguos de que, no sentido, será que o Mercosul continuava sendo é, compatível com o a visão de mundo deles hoje, é, é, eu acho que sim, tive uma boa conversa em fevereiro aqui com o chanceler argentino, é, né, foi bastante entendido que continuavam tendo essa visão de Mercosul aberto dentro, né, com livre comércio entre os países e é, com a negociação eficiente é, para fora, né, depois a gente deu sinais aí de que não queria mais as negociações é, externas, né, é, e, enfim, ainda estamos um pouco né, conversando para ver exatamente o, que, que, o que, que significa, até onde vai esse comprometimento da Argentina com o que nós entendemos que é um projeto fundamental do Mercosul, que é o Mercosul funcionando como um bloco que negocia eficientemente com, é, com terceiros. Né? É, e, é, mas, como eu digo, não, né, queremos o Mercosul, não o mercosulismo. Então, é, não enfim, temos a nossa, as nossas estratégias de inserção, é, o Mercosul, até hoje, tem sido uma parte, nesse, nesse período desse governo, uma parte importante dessa estratégia de inter, inserção internacional, né? é, mas é, nós temos a nossa estratégia, como falei, a gente tem que viver com as, é, com as contradições. É, e nós vamos é, sempre é, perseguir aquilo que seja melhor é, para o Brasil, assim como os outros sócios do Mercosul perseguirão o que é melhor é, para eles. E se um dia a gente né, identificar que, não é essa coincidência de que o que é melhor para nós não é o melhor para eles, a gente tem que conversar. Perfeito. Ministro, o seu assessor me informou que daqui a pouco vamos ter que encerrar, se função dos seus compromissos. É, é, e depois eu vou ter um pouco mais é, questões pontuais. É, o Brasil, nós sabemos, infelizmente, que da atuação de, de ex-presidentes, com Fernando Henrique e Lula, que tem, atuam, com, na minha leitura, atuam contra a imagem do país e do exterior. E outros agentes políticos também. Embora exerça só liberdade de expressão, mas... É, é, na prática, atuam de uma maneira, no exterior, é, é, de maneira é, depreciativa em relação ao Brasil. É, eu queria, no caso do Itamaraty, é, o, o senhor puder, de linhas gerais, obviamente, inclusive agora, na situação da, por conta da, da, da, da epidemia, quais têm sido as iniciativas do Itamaraty, é naquilo, que, naquilo que lhe cabe, obviamente, no que diz respeito ao problema da, da, da imagem projetada do Brasil no exterior, na, na, na, esfera da, na esfera mais ampla da opinião pública internacional, no caso, né? Claro, o Betamarati tem os seus canais de relações diplomáticas, obviamente, mas na esfera ah. que vai além da diplomacia, da comunicação, qual com a opinião pública é, externa, é, é do exterior, em relação a tentar fazer essa... É, é, um pouco de contrastar, de, de contrarrestar, é, esse esforço, esforços sabe que existe, infelizmente, por parte da esquerda brasileira e junto com a esquerda internacional, de depreciar a imagem do Brasil, em particular, do próprio presidente Bolsonaro no exterior. Como tem o que, até onde o Itamaraty atua nesse sentido, até dentro, dentro da sua missão institucional, obviamente, ele atua nesse sentido, no exterior, no caso. Ótimo. Não, isso, obviamente, é um problema, porque nós todos que estamos aqui, vivendo no Brasil, está claro que, a em grande parte, a imagem que se tem de nós na imprensa internacional, sobretudo na europeia, né, é completamente diferente da nossa, da nossa realidade. E, então, isso é um problema. É, não porque a gente queira projetar uma imagem que não é, mas porque a gente quer que nos vejam como nós somos, né? É, então, o, o problema certamente nasce, claro, da esquerda brasileira, que usa suas conexões aí com uh, os meios de comunicação internacionais, com a esquerda europeia, para projetar uma imagem falsa. E isso uh, é, contra os interesses nacionais, inclusive, né? É, de maneira totalmente é, destrutiva, né? Uma coisa é você ter um... Divergência política, outra coisa é você querer destruir a imagem do seu, do seu país. Não acho que seja o um comportamento legítimo. Né? Mas, enfim, então, o que eles encontram também na, na opinião pública de países desenvolvidos? De novo, principalmente na Europa. Encontram aí problemas epistemológicos, para voltar. Né? Uma superficialidade de pensamento, um, um pensamento que evoluiu para o nominalismo, que evoluiu para um pensamento por estereótipos, né? Hoje, isso é um grande problema, da acho que em todo o Ocidente, a, a, a, a tendência de pensar apenas por rótulos e estereótipos. As pessoas acham que pensar é, é você ver uma, ter um estímulo, geralmente um estímulo visual é uma coisa meio primitiva, né? Tem um estímulo visual, a figura de um líder, a figura de, um, de uma foto, de um país, você tem que colar um rótulo naquilo. Né? É, isso acho que é engraçado, porque em, em épocas passadas, onde não havia internet, onde não havia tanta... Né? Facilidade de comunicação, as pessoas tinham uma capacidade de pensamento muito maior, eu acho que conseguiam pensar eh, não por rótulos, mas por um raciocínio bem mais eh, complexo. Enfim, mas hoje, infelizmente, é isso eh, em grande parte do mundo. Então, eh, a opinião pública europeia, é que eu não. Né? Enfim, não está de má fé, mas eles estão preparados por uma. ou despreparados eh, por décadas aí, eu acho que, dessa, desses problemas de, de pensamento por rotulagem, né? É, e então chega lá, e, e aí quem oferece o rótulo é a esquerda brasileira, né, é, e muitas vezes ali com né, certas conexões com certas correntes da, da esquerda é, europeia. É, e então chega ao Brasil, ah, autoritário, onde é que está autoritário, né, nunca o um governo respeitou tanto, nunca um presidente respeitou tanto a separação de poderes, a constituição, né? é, nós estamos fazendo uma transformação é, extraordinário no Brasil, vamos continuar, se Deus quiser, fazendo, né? é, totalmente dentro da Constituição, de maneira imensamente, totalmente democrática, né? democracia de verdade, com as pessoas participando, com as pessoas falando, indo na rua, se manifestando de maneira pacífica. Né? Isso não é visto, isso não é reconhecido, cola um, um, um rótulo. Né? É, então, esse é o problema, né? diagnóstico. É, o diagnóstico, é que, o que, que a gente faz. Bom, é, a dimensão de comunicação é uma coisa é, fundamental, é, temos discutido isso, no né, do, do governo, é, como é que a gente faz chegar é, à imagem correta. Infelizmente, nós não estamos num mundo, assim, é, como é que eu vou dizer, é, onde todo mundo está bem intencionado, né, nessa esfera internacional de comunicação. Então, né, não é assim que alguém está com uma informação, em algum órgão de mídia aí, internacional, com uma informação incorreta, e que nós vamos chegar com a informação correta, ah, olha só, eu não sabia, né? então é isso aqui, não é, não é assim que funciona. Existe um viés plantado ali, né? É, o, pela Pelas editorias, por essa. e por esse esquema aí de, de rotulagem. Então, é mais complexo do que simplesmente mostrar é, a informação, né? É, é uma narrativa muito pobre, muito totalmente equivocada que, que se criou, mas é um filminho que as pessoas veem é, todo dia. Então, você olha, esse filminho errado? não, você é um autoritário, mas, não, eu quero te mostrar aqui a, a realidade, os números, o que que o Brasil é, o que o Brasil não é, é né, é, e isso então é, é um, é empurrar a pedra para acima, né, essa pedra é uma pedra pesada que a gente tem que empurrar a acima, estamos empurrando, né? mas exige um esforço que é, é mais do que um esforço de comunicar, quer dizer, não basta mostrar o que a gente está fazendo, não basta mostrar o que o Brasil realmente é, é preciso entrar dentro de uma engrenagem que está muito viciada, está muito viciada, né, Estados Unidos também, grandes órgãos de comunicação, com os quais o presidente Trump tem tanto problema, porque desde o começo lá também distorcem completamente o que é uh, o governo Trump, por exemplo. Né? Uh, então, é uh, uh, uh, um trabalho que, uh, que é bem mais uh, complicado do que a gente gostaria. Na, na esfera diplomática, você claro, falou, na esfera de comunicação, assim, junto aos órgãos, né? mas a esfera diplomática também é muito importante. Uh, eu sempre tenho tido muitos contatos, claro, com uh, chanceleres de todos os países, é, e sobretudo com os aceleradores europeus eu sempre procuro muito falar assim olha, vocês não estão entendendo o que, que o Brasil é hoje né? é, o Brasil é hoje um país que está de pé pela liberdade, pela democracia pela economia de mercado por todos os valores que vocês europeus sempre é, também pregam e praticam né grande é, parte é, é, vocês não estão nos vendo né? nós, nós estamos aqui fazendo a mesma coisa que vocês fazem e que ou, agindo de acordo com os mesmos valores que vocês têm e vocês dizem que têm é, valores básicos né? é, não enxergam isso. Eu, na conversa com os chanceleres, a, a maioria, praticamente todos, é, são muito propensos né, é, a escutar e a entender, entender a lógica, explicar a lógica, as coisas têm uma lógica. Né? É, aqui, o que, que o Brasil é hoje também na nossa região? Nós somos um país que chegou e disse: vamos acabar com esse negócio de ditadura na Venezuela, vamos acabar com esse negócio. Dentro, claro, da, né, da, o princípio de solução pacífica, obviamente, o princípio de não intervenção, nós estamos, né, não estamos intervindo na Venezuela, nós estamos defendendo o governo legítimo da Venezuela, só para dar um exemplo, é, o Brasil é uma força que está se colocando pela democracia na América Latina, né? então os europeus sempre se preocupam com a democracia na América Latina, Hoje você tem o maior país da região trabalhando incessantemente pela democracia na região, isso às vezes não é reconhecido, muitas vezes não é reconhecido, né, é, ficam com estereótipos, com falsidades, né? Com falsidades muitas vezes, falsidades completas sobre nossa política indigenista, por exemplo, sobre a situação dos indígenas no Brasil, sobre a situação do meio ambiente. Né? É uma vontade de, uma vontade de estar, contra, né? de, de, de estar contra a realidade, de não ver a realidade. É uma dificuldade muito grande de ver a realidade. Uh, os chanceleres, as autoridades, claro, têm muito mais abertura e temos tido um diálogo muito bom, muito construtivo. Eu sempre falo, o Brasil está totalmente pronto a, a dialogar em todos os níveis, a mostrar o que nós estamos fazendo na nossa política de direitos humanos, eh, indígena, na política de eh, meio ambiente. Né? Eh, tudo isso nós queremos justamente mostrar o que nós eh, estamos fazendo e eh, mostrar que isso vem dentro desse, desse Brasil, que, que é um país que está eh, trabalhando incessantemente também pelos valores, que são os valores ocidentais aí, né? É, isso, isso é difícil, mas a gente vai é, vai conversando, vai é, acho que passando essa essa imagem, né, mas é claro que é difícil, porque tá, você conversa com o chanceler é, ele, né, pá, pessoas, né, que são, né, a gente tem uma relação muito boa, entendem a nossa lógica né? mas aí o cara sai dali e tem um jornal que está publicando que o Brasil né, é um horror, que é, que queima a Amazônia não sei o que, e a, a constituição dele, né, digamos, o público dele está lendo aquilo então ele tem que reagir àquilo é, se ele vai chegar e falar assim, olha, ah, não, na verdade isso não é verdade. Você, não, você está você né, né, tá agindo aí com um governo autoritário, não sei o quê. A pessoa fala, ah, não, não assim é assim, é difícil também ele explicar a nossa, a nossa lógica. É, então, a gente precisa ter esses, esses caminhos para explicar a lógica. É, eu acho que também é um caminho que a gente tem que é, explorar muito mais, estou aqui refletindo contigo. Tá? É, é Esse tipo de canal que a gente está fazendo aqui. Porque é muito, difícil chegar, né? é muito difícil chegar na mídia eh, tradicional europeia Com a nossa mensagem né? Ele pode escrever artigo e tal Vamos escrever, estamos escrevendo, publicar tal Mostrar Mas eh, eu acho que o caminho passa muito pela, pela mídia alternativa E para mim hoje é a mídia central né? é a Mídia de verdade né? é, Não só no Brasil, mas no, mas no mundo né? é, O que se passa, eu acho que em muitos países europeus A mídia alternativa é fraca Né? É, diferentemente do que acontece no Brasil e nos Estados Unidos. Então, em grande parte, por que, que nós estamos tendo a mudança? Nós estamos tendo no Brasil e nos Estados Unidos é, atualmente. Porque a mídia alternativa é forte. Na Europa, isso é, é... Pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho, não tem a mesma projeção. As pessoas leem o jornal e acreditam. No Brasil, as pessoas já não, né? já sabem que muitos jornais são órgãos de propaganda e não de notícia. Né? Na Europa, eles acham que ah, isso aqui é notícia. Né? Eles acham que é notícia. É... Então, é uma, é uma mentalidade que é difícil de criar e que não adianta a gente... É uma coisa do também, né, um movimento, aí novamente, epistemológico, a gente tem que esperar, rezar né, para aqueles nós que acreditamos, né, é, para que é, é, haja uma, né, uma abertura mental da, é, das pessoas. Assim, isso não, é, isso que, por isso que nós temos que fazer a nossa parte, né? É, todos os dias, mostrar qual é a nossa mensagem, é, acho que precisamos realmente trabalhar mais com as mídias alternativas é, mundiais, né? é, e, enfim, com as mídias tradicionais também, mas é, então é um, é um compromisso aqui meu, nós, todo o governo, de, né, de tentar é, realmente levar essa imagem do, do Brasil, que realmente está é, mudando, e aquilo que o Brasil realmente representa hoje. Perfeito, ministro. Até em função da solicitação aqui do seu assessor, pelo seu compromisso, eu vou. Eu vou. É desculpe, eu vou. Na verdade, é fazer uma última pergunta duas em uma, em função do tempo aqui dado pelo pelo seu assessor. Primeiro, nós o nós temos uma relação muito próxima com a Hungria. Inclusive, eu estive recentemente por lá. Uma entrevista muito breve com, com então com, com o, o primeiro o premier Vitor Urbano então uma pergunta muito objetiva é claro as viagens estão suspensas em função da epidemia etc mas é, se eu falasse muito pontualmente a, é, como que está a relação do Brasil com a Hungria e se há perspectiva de visita do presidente Bolsonaro a Budapeste que eu acho que estava até programada se eu não me engano se eu estiver enganado mas obviamente foi suspensa em função da situação da epidemia e sobre Israel a embaixada existe a emba... foi criado aberto o escritório em o escritório de representação comercial em Jerusalém, mas o presidente Bolsonaro, a cada oportunidade, reafirma o seu compromisso dele, do presidente, de, de até o final do mandato a Embaixada do Brasil em Israel, ser na capital do Estado de Israel, que é Jerusalém. É, que momento podemos esperar para breve, digamos, espero, o anúncio da transferência da Embaixada do Brasil para é, Israel, para Jerusalém e a guiar a Hungria, né? Então, essa eu vou encerrar com essas duas perguntas ao senhor, eu gostaria até de estender mais e vou respeitar a solicitação do seu assessor para os seus próximos compromissos. Não, pois é, obrigado, Paulo, eu gostaria de poder falar o dia todo aqui, não, não sei se a Sem situação, seguramente. Cansaríamos os teus ouvintes aí, mas eu teria um prazer aí, e, é cansaria, mas é um prazer a gente poder falar e realmente tem, tem tanto assunto e, e te agradeço muito a, a tua atenção e, e, e teu interesse, sua compreensão para aquilo que a gente está tentando fazer, né? Isso antes de mais nada. Em relação à Hungria, sim, estava previsto uma visita do presidente à Hungria e à Polônia, são dois países que estão se revelando parceiros importantíssimos para nós. Hungria, o primeiro-ministro Orbán veio à posse do presidente aqui, em 1 de janeiro de 2019, desde então estamos trabalhando, eu estou trabalhando muito continuamente aí com o chanceler húngaro, o Peter Chiato, que é um chanceler extraordinário, e assim como com a Polônia também, né? É, fui o primeiro chanceler a visitar a Hungria é, no ano passado. Já estive duas vezes na Polônia, é, e é, não por acaso, mas porque há uma convergência muito grande, como você sabe, de, de valores, de soberania nacional, de liberdade, de democracia e, e uma visão de mundo. Então, é interessante que, como falei um pouco na, na resposta anterior, na, enfim, na nossa conversa anterior, muito sobre a Europa. Então, mas é, onde nós temos dificuldade de entrar, na. Né? O relacionamento com a mídia, sobretudo. né? E isso é muita questão. Europa Ocidental. né? A Europa Oriental é bem diferente. É, não tanto nessa questão de mídia, mas é, há, há hoje uma. uma né, um, corre na Europa Oriental um sangue diferente, eu acho. Do que, do que Não quero usar essa metáfora que parece coisa de violência, mas não é. Quer dizer, assim, corre uma seiva diferente. né? Eu acho que corre uma seiva mais, mais viva na Europa Oriental, em relação a essas questões aqui que a gente está discutindo, que vão além das questões econômicas tradicionais, ou além das questões geoestratégicas, né? Essa coisa da filosofia, de o que está que né, no nosso espírito, na nossa cabeça, como essa, o nosso pensamento foi distorcido eh, ao longo do tempo, eh, de uma maneira a, a denegrir o Estado-nação, a denegrir o sentimento nacional. Isso é algo que, que faz muito parte da essa dinâmica hoje da Europa Oriental que é bastante diferente. E é interessante, porque eu acho que não é coincidência o fato de que isso acontece na Europa Oriental, que é justamente a região da Europa que foi dominada pelo comunismo durante tanto tempo. Né? É, tiveram a experiência direta do que é uh, o comunismo, enquanto que a Europa Ocidental não. Né? É, é, de modo que, acho que isso está na, na raiz, talvez, dessa, dessa diferença e dessa uh, percepção hoje, uh, que eu acho que né, nós temos não talvez idêntica mas eh, que existe o Hungria, outros países e, e nós aqui de que eh, né essa certas coisas aí da, da globalização do globalismo tem um parentesco evidente com com o totalitarismo que eles sofreram com o totalitarismo eh, comunista por isso que eles se insurgem de uma maneira muito mais visceral contra certas coisas para a Europa ocidental para outros países é um pouco uma uma abstração né? na é, Europa Oriental, não, eles viveram isso e não querem voltar a viver um comunismo esse do Zizek, né, um comunismo por outras por outros meios, né, o um comunismo construído a partir do, do globalismo é, e por isso também que essa relação é tão importante, porque hoje nós estamos no mundo realmente não nos relacionando apenas no terreno econômico e comercial, embora tenhamos é, tido, acho que, muito mais sucesso no terreno econômico e comercial do que governos anteriores mas nós não estamos apenas nisso, né, nós estamos trabalhando também com as coisas mais profundas com a, com a dimensão do pensamento é, e, bom, isso tem a ver também com, eh, com Israel, a nossa aproximação com Israel é uma revisão também, não só eh, geopolítica, mas uma revisão de valores. Nós nos damos conta de que era uma relação que estava eh, totalmente eh, deixada de lado por uma opção eh, muito, muito complicada aí de ser contra eh, Israel, como Estado judeu, né? eh, de diferentes maneiras. Né? Isso não era realmente falado explicitamente, mas você olha como era a qualidade da relação, como era o padrão de votação eh, do Brasil nas Nações Unidas, que nós mudamos. É, né? Então, é, era uma ideologia, né? que, que infelizmente graça aí, em certos lugares do mundo, é, muito contrária a Israel, que nós mudamos completamente. Né? E, e parte disso é, é a questão de Jerusalém e o trabalho que nós estamos fazendo é, desenvolvendo, né, estamos estudando realmente é, o, o momento da, de uma transferência de, é, de embaixada. É, mas que eu sempre digo assim, é, é algo que é, é importantíssimo, né, tem um valor simbólico, mas também vem junto de uma é, concepção mais ampla, não só uma concepção da relação Brasil-Israel, mas uma concepção de mundo, né. Então... É, por exemplo, a questão de padrão de votação contra Israel, isso é uma coisa que vinha, que se repetia todos os anos, como é que foi do ano passado, A ah, gente sempre assim, né? e virou assim, uma tradição da política externa brasileira votar contra Israel, não sei de onde é que veio isso, né? de onde é que se virou a tradição. Então, assim, um, um, um erro repetido ao longo de muito tempo vira tradição? Acho que não. Né? É, uma coisa que, não nesse exemplo, mas em outros exemplos, às vezes uma coisa que foi uma opção feita de maneira correta num determinado momento, né? mas o mundo evolui, muda, né? deixou de ser daquela maneira, você muda a sua posição ah não pode porque é uma tradição não eu avaliarei cada em cada momento né é, então isso também é, acho que chama atenção para esse esse aspecto de revisão de posições Por que a gente está revisando tantas posições porque são posições que infelizmente estavam estavam é, congeladas né, é, né? Fora do prazo de validade, né? Eu tava lá na geladeira. Não, pelo amor de Deus, não, não, né? temos que é, temos que pensar de acordo com a realidade, né? O problema de novo do nominalismo, né? As pessoas se apegadas a palavras e não apegadas à realidade. Vamos ver qual é a realidade, né? Como é que a gente pode hoje contribuir para a paz israel-palestina? Né? É, não adianta repetir as palavras que a gente usava em 1967, ano que eu nasci, né? É, vamos ver como é que está hoje. Vamos ver como é que está hoje. É, vamos é, esquecer as palavras, vamos ver a realidade E, e assim, usar as palavras Para, né, desculpa insistir nisso né, Mas é, usar as palavras Para descrever, entender E agir na realidade né, E não viver num mundo de palavras Simplesmente, ah, vamos repetir a declaração De 1967 e vamos para casa é, Tranquilo, hoje nem vai para casa né, Porque já está em casa na videoconferência Mas, enfim é, né, é, essa, essa é a nossa perspectiva Em relação a Israel, em relação a tudo Perfeito. E a questão da mudança para o complementar da embaixada, é, é, é, a perspectiva de fato ela se concretizar até o final do mandato do presidente? O que espera ser o Sim. primeiro mandato? Temos, ser o primeiro temos, temos conversado muito com o presidente, como você falou, é um compromisso dele que vem da, da campanha. Hum. É, agora, enfim, isso é uma coisa que a gente também vai conversando todo dia sobre é, né, o, o momento oportuno e isso também sempre dentro de uma construção que a gente já vem fazendo de que eh, qualquer movimento nosso em Israel, tanto questão de embaixada quanto o restante da relação, é algo que não tem absolutamente nenhum nada contra os países árabes, né? a grande maioria dos países eh, árabes ou de maioria muçulmana já entenderam acho, perfeitamente isso, Nossa, nossas conversas aí com eh, os países do Golfo, por exemplo, eh, deixaram isso, isso muito claro, isso é outra questão da gente se adaptar à realidade, né? houve momentos em que né, a maioria dos países árabes, claro, tinham confronto insolúvel com Israel, hoje muitos deles né, aceitam a existência de Israel e, e a todo há tipo, uma, uma geometria muito mais complexa e acho que muito mais favorável hoje. Né? Então, é, também é importante ver isso, não só Israel, mas conjunto a nossa relação com toda aquela região, as oportunidades que nós estamos criando tanto com Israel quanto com os vizinhos árabes de, de Israel. Né? É, então, tudo isso está dentro dessa essa equação aí em relação à mudança da embaixada, perfeito, ministro. Eu vou agradecer ao senhor. Eu também teria, da minha parte, de todo o interesse continuar nossa nossa nossa conversa aqui. Isso é um excelente, mas entendo que eu compromisso e o seu assessor está aqui me alertando. Agradeço aí ao, ao assessoria que foi deu no doutor do suporte para realizar a entrevista, mas obviamente também sabendo dos seus compromissos. Não deixar o senhor à vontade de deixar um desejar uma mensagem para o nosso público. É, para, então, partimos para o encerramento. Por favor. Ótimo. Ótimo. Olha, eu queria, de mais nada, agradecer a atenção de todo mundo que terá visto aqui esse esse programa e dizer, fundamentalmente, o, o seguinte, essa entrevista. Fundamentalmente, o seguinte, é, nós estamos tentando, desde o primeiro dia, fazer uma política externa para o povo brasileiro. Né? É, isso não é puramente retórico, isso é a maneira como eu expresso, tento expressar um sentimento e uma determinação, né, não é simplesmente falar do povo brasileiro por falar, é, é realmente uma convicção que eu tenho, que eu venho do presidente Bolsonaro, quer dizer, eu estou aqui para executar a política externa do presidente Bolsonaro, assim como o Itamaraty todo. É, é, pensar no povo brasileiro, né? É, ter uma política que não seja uma política de fora para dentro, que seja uma política pensada a partir daquilo que nós somos, que nós queremos ser como, como nação, né, e não como nós vamos aparecer ali na na, na fita, digamos, desde um ponto de vista multilateral ou não multilateral. É, né? Então, é, é isso. É, nós, é, falo muito disso, uso muito é, né? essa ideia do povo, é, isso é porque eu acredito, é porque eu fundamentalmente acredito que é por aí que a gente tem que fazer, né, e isso envolve toda uma quebra de estereótipos, isso envolve uma nova maneira de pensar, como a gente falou aqui, acho que uma nova política externa é também uma nova maneira de, de pensar, e não só uma maneira de, de fazer determinadas coisas, né? é, isso é uma, uma convicção muito profunda que, que eu tenho, e eu acho que é, as pessoas estão entendendo, e claro, né, sempre é, pronto a receber críticas, mas acho que é, acho que é importante que se entenda aquilo que a gente está tentando fazer e aquilo que a gente está conseguindo fazer na nossa, na nossa política externa, que é essa política direcionada para o povo brasileiro. Perfeito. Vinícius, eu quero agradecer ao senhor, como disse, a, a, a tentação aqui de continuar conversando contigo, mas o assessor está lembrando aqui para o seu próximo compromisso. Eu quero agradecer novamente ao chanceler Ernesto Araújo por ter tirado aqui o... Um, um, um, só para dizer que o combinado era de 40 minutos, mas nós ficamos aqui uma hora Primeiro. e 40 com mais uma hora e quarenta, eu quero agradecer enormemente a sua disposição, agradecer a equipe da assessoria de imprensa do Ministério da Relações Exteriores, que nos atendeu de maneira muito profissional, com muita atenção, com muito cuidado, agradecer enormemente, agradecer também ao público que nos acompanhou, que nos acompanhou aqui nessa, nessa entrevista, e dizer que estaremos de volta mais tarde, às 22 horas com o nosso jornal, onde inclusive iremos exibir também trechos da, da, da, da entrevista, que está sendo agora ao vivo, e ficará disponível aqui no nosso canal. Senhor, senhor ministro, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado, boa sorte no seu trabalho, Espero, espero ter a oportunidade de botar o olhos solar em breve, mais uma vez. Muito obrigado, Paulo. É um sonho que eu tinha desde o começo, quando você uma entrevista, então eu finalmente consegui realizá-lo. Te agradeço muito e agradeço muito a quem nos, quem nos acompanha aqui. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez e um abraço a todos. Muito obrigado, é Mais uma vez, muito obrigado também. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço, pessoal.